Salve, rapaziada! Meus amigos ligados no blog .com Estamos chegando na hora para mais um vídeo de pré-jogo para Borussia Dortmund e Freiburg As duas equipes que vivem em alguns um momentos diferentes aí no Campeonato O Dortmund que vem aí para brigar pelo título enfrentando o Freiburg tá não, na posição do Campeonato Tem daí que começou muito bem o Campeonato, mas caiu um pouquinho né, e acabou voltando a sua realidade que é ficar ali no meio da tabela de classificação. O Borussia Dortmund aqui. Nessa, nessas semanas decisivas. Que vamos ter pela frente. Vai ter uma sequência duríssima. gente vai ter aí. Além do jogo contra o Freiburg. Vamos ter o um jogo contra. O Borussia Mönchengladbach. E depois teremos o jogo de volta. na Liga dos Campeões contra o Paris Saint-Germain. E também teremos o um jogo lá. Contra o Schalke 04. Na mãe de todos os os球. Um jogo que pode ser importantíssimo para questões do quebrado, é até por ser o um clássico que todo mundo sabe, que todo mundo tem uma noção uh, mais ou menos exata do, do que é isso, né. Vamos às informações gerais do jogo, são 39 jogos na história da Bundesliga, são 25 vitórias do Borussia Dortmund, 11 empates, 3 vitórias apenas o Freiburg, a última delas em Dortmund foi em 2010. Ou seja, vou fazer 10 anos. Vocês terem uma noção. A arbitragem será de Robert Hartmann. Ele terá como assistentes Jan Schachteckel e Marco Schuller como segundo assistente. O quarto hábito, o Leszko Lovski. E o hábito de vídeo na central em Colônia será o Kunterpel. Ele vai optar aí o primeiro jogo entre as duas equipes da temporada atual. Mas ele já optou com um o jogo do, entre essas duas equipes na temporada passada. Em que o Borussia Dortmund goleou o Freiburg por 4 a 0. O Borussia Dortmund deve vir a campo com Purgi, o, o meu Zagadu, Hakimi, Pitzelkan e Guerreiro. Prendt, Haaland e Sancho. Lembrando que... Haaland e Toge Hazard tiveram aí um problema estomacal, mas treinaram normalmente nessa sexta-feira. E não se sabe se é bom para o jogo, até porque o Lucian Pabllo está pensando aí em modificar um pouquinho o time para dar uma rodagem para algum elenco. Possíveis reservas para o jogo, Hitz, Wakande, Mori, o Shmels os, os Nicochus Nikushu, o da Rúdio, o Torre de Razar, o Giovanni Reina, né, que é uma história de vida espetacular. E, e o Mario Gotti. Estou fora aí o Delaney, que está na fase final de, tre de treinamento. Deve voltar logo, logo. Talvez até quando o Galibari seja à disposição. O Chico, que está com o time sub-23. O Rahachik, está com o time sub-19. O Rollins, que está se recuperando da lesão muscular. Ele disse que não tem pressa para voltar a jogar. O Berral, que está com o time sub-23. É, como a gente falou aqui, há a possibilidade do Lucian Favre colocar o Julian Brandt no lugar do Hazard. E colocando aí o, o Hazard do Van Gogh de Zervas. Além de pode ser que nós tenhamos algumas outras mudanças no time. Tchau, Fribour. Deve vir aqui a campo com o Chula Uou. Goody, Colt, Heinz, Schmidt, Kunder, Hamler, Ruffler, Salai, Grippo e Rohner. O Banco de reservas do Freiburg devem vir com Flecklin, Ingler, que já foi lá do, do, do, do Wolfsburg, o Lingard, Totebach, Boliello, Frantz, Pedersen, Walsh -Schmidt. estão fora do, do jogo. Abnish, com problema muscular, o Kat, que não foi relacionado, o Kuber, com, se recuperando aí, fazendo treinamento após eles no joelho, o, o, o chinês, não, ah, chinês não, coreano, né, o Kolon, com problema muscular, o Rave não relacionado, o Teoberman não relacionado, Ted também não relacionado. Pendurado para a equipe do Freiburg, é o roller com quatro cartões amarelos. A possibilidade da equipe do, do Freiburg jogar no 3-4-3 da partida de amanhã. Walt Schmidt com um problema do adutor uh, é a grande dúvida da partida. O três próximos jogos do Borussia Dortmund. Amanhã, 11h30 da manhã, transmissão do Fox Sports 2, com a narração do Silva Júnior. Frente o Freiburg no Signal do Duna Park. Depois, estava já esse banquinho da rodada. Pega o Borussia bom dia 7, a, se eu não me engano, 1h30 da tarde. E no dia 11, às 5 da tarde, contra o Paris-Saint-Germain na volta da Liga dos Campeões da Europa, no dia 11, na quarta-feira, na ida 2x1 para, para a equipe do Dortmund. Tchau, Freiburg. Pega o Dortmund amanhã. Depois, do dia 7, pega o Lyon Merlin. E no dia 14, pega o Red Bull Leipzig, fora de casa. Os que eu vou tirar são 41 jogos, com 26 vitórias, o Borussia Dortmund, 11 empates, 4 vitórias, o Freiburg, 87 gols marcados, 41 gols marcados pelo Freiburg. O Dortmund é o terceiro colocado no campeonato, com 45 pontos, 23 jogos, 13 vitórias, 6 empates, 4 derrotas. 65 gols marcados, 32 sofridos, 2.3 média de gols. Os jogadores que mais jogaram é o Hakimi com 23. O Sancho o artilheiro do Dortmund na temporada com, na Bundesliga com 13. Ele que no total tem 16 gols e 16 assistências. É realmente uma marca impressionante na temporada. Uh, o Rubens já teve 5 cartões amarelos, né, naquela primeira leva dos 5 cartões, que ele já cumpriu. O jogador com mais minutos, o Hakimi, com 1.865 minutos. O Rubens foi o titular com mais jogos, com 21. E o Dilembrante, o reserva utilizado em 8, além dos jogos que ele foi como titular. e a equipe do Flybon é o nono colocado, com 33 pontos, 23 vitórias, 9, uh, 9 vitórias... 6 empates e 8 derrotas, marcou 31 gols, sofreu 33, tem uma média de 1.35. O Kock, de 23 jogos, é o que tem mais jogos dessa equipe. O Petersen é o artilheiro da equipe com 8 gols. O Koffer tem 7 cartões amarelos. O Gripu tem um cartão vermelho. E o jogador com mais minutos da equipe do Praibur é o Christian gunter com 2.070 minutos. O jogador com mais titulares é o Kush com um 23, e o reserva mais utilizado é o coreano Kwon Chang-hong, com 9 vezes. É isso, molecada. Amanhã estaremos de volta aí para trazer um pós-jogo para analisar essa partida para você, amigo ligado no Brasil. Será que o Dottom vai revesar o elenco, pensando aí as partidas duras que vem para frente, ao mesmo tempo precisando da vitória? Para entrar de vez na briga pelo título? Veremos, vamos ver o que acontece. Um abraço para vocês e até mais, hein?